Quadrinhos independentes ganharam muita visibilidade nos últimos tempos. Tivemos filmes do Spawn, do Hellboy e também séries como The Walking Dead, The Boys e Invencível. Mas nenhuma delas chega aos pés do quadrinho independente de maior sucesso. Hoje, nesse Nerd Doc mais do que especial, falaremos sobre as tartarugas ninja. Kawabanga! Tchau! Como todo bom quadrinho, essa história começa antes mesmo da primeira edição. Peter Allen Lard nasceu em North Adams, Massachusetts, no dia 27 de janeiro de 1954. Quando criança, tinha um enorme amor por desenhos e gostava muito de desenhar dinossauros e robôs, paixão essa que foi externalizada nos vilões das tartarugas Ninja. Visando trabalhar com quadrinhos, Peter Lard se formou em Belas Artes na Universidade de Massachusetts. E enquanto não conseguia o um emprego na indústria, ele foi tentando criar suas próprias oportunidades. Ele publicou uma homenagem ao Conan, intitulada Barbaric Fantasy, co-criou a revista em quadrinhos sketch e contribuiu com chards e ilustrações para o jornal estudantil da universidade, o Daily Collegian. Ele nunca desistiu de seu sonho, passando sufoco por oito anos tentando ser reconhecido, mas logo esse sufoco iria passar. Kevin Eastman nasceu em 30 de maio de 1962, em Portland, no Maine. Ele frequentou Westbrook High School junto com o ilustrador de quadrinhos Steve LaVine. Quando criança, gostava muito dos títulos de Jack Kirby, tendo como seu título preferido As Aventuras do personagem Kamang. Ele conheceu uma garçonete que frequentava a Universidade de Northampton, em Massachusetts. Enquanto procurava um jornal clandestino local para publicar suas histórias, ele trabalhava como garçom. E lá, ele conheceu Peter Lard. Partilhando o um amor por quadrinhos do Jack Kirby e muita vontade de entrar na indústria, Peter convidou Kevin para dividir a casa e juntos fundaram a Mirage Studios, em 1983. Mirage, em português, significa miragem. A empresa ganhou esse nome porque não era uma empresa real. Cerca de um ano e vários projetos de quadrinhos depois, surgiu um conceito. Kevin Eastman desenhou uma tartaruga baixa e atracada usando uma máscara e num chacos. Peter Lard gostou da contradição de um réptil lento e de sangue frio com a velocidade e agilidade das artes marciais japonesas. Lard, então, sugeriu que eles criassem uma equipe de quatro dessas tartarugas, cada uma especializada em uma arma diferente. Eles já tinham os personagens principais e agora precisavam de uma trama. Colando quatro quadrinhos populares do início dos anos 80, eles conseguiram criar uma nova história pegando os novos mutantes da Marvel, que apresentavam mutantes adolescentes, cérebros que apresentava animais antropomórficos, Ronin, de Frank Miller, e Demolidor, que apresentava clãs ninjas duelando pelo controle do submundo de Nova York. Para a história de origem das tartarugas, Peter e Lard nem queimaram muitos neurônios, juntaram a origem das tartarugas à própria origem do Demolidor, um acidente de trânsito entre um cego e um caminhão que transportava conteúdo radioativo. Para deixar ainda mais claro que a criança lá é Matt Murdock, a versão contada na primeira edição diz que Splinter vê uma lata radioativa atingir o rosto do menino. O nome do Mestre Splinter também é uma referência ao mentor de Demolidor, sendo bem próximo do nome Stick. E, por último, o Clã do Pé, um grupo de ninjas malignos que se tornaram arqui das tartarugas, satiriza a mão. Um clã ninja misterioso e mortal das páginas do Demolidor. Depois de conceber o mentor das tartarugas como um rato que veio do Japão e era um mestre ninja, Eastman e Lard tentaram pensar em nomes japoneses para as tartarugas. Mas futuramente, Lard explicou que eles não conseguiram pensar em nomes japoneses ao tempo. Em vez disso, eles foram com artistas da Renascença e escolheram os quatro com quais mais estavam acostumados: Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Pode não parecer, mas para os americanos esses nomes não são nada comuns. Sendo assim, ainda dá um ar de nome gringo para eles. Já tínhamos os heróis e um grupo de vilões. Mas como todo grupo de vilões de respeito, esse grupo precisava de um líder. Então, enquanto ralava alguma coisa para comer, Kevin Eastman imaginou um ralador trapezoidal nos braços de um vilão. Originalmente ele seria chamado de The Gretter, literalmente o ralador. Mas Peter Lard sugeriu que o nome fosse alterado para The Shredder, e assim surgiu o grande vilão das tartarugas ninjas, o Destruidor. Quer dizer, não tão grande assim, já que ele praticamente morre na primeira edição. E Peter e Kevin não tinham a menor intenção de trazer o personagem de volta à vida. Com uma primeira história pronta, eles usaram o dinheiro de uma restituição de impostos junto com o empréstimo do tio de Kevin Eastman, e investiram pesado nessa nova tentativa. A primeira edição de Tartarugas Ninja foi anunciada nas edições 1 e 2 do quadrinho Gobble de Gook, de Kevin Eastman e Peter Large, de 1984. Mas o principal motivo das vendas avassaladoras veio do Comics Buyer's Guide, número 545. O anúncio da página inteira dessa revista ajudou a chamar a atenção dos varejistas impulsionar assim as suas vendas. Por causa do formato descartável da Comics Buyer's Guide, muitos realmente foram descartadas, tornando-se um item de colecionador muito raro hoje em dia. A primeira edição estreou em maio de 1984, em uma convenção de quadrinhos em New Hampshire. Foi impresso em um formato de revista de tamanho grande, usando arte preto e branco, em papel jornal barato. E teve uma tiragem de apenas 3.275 cópias, muito pouco. As primeiras impressões dos quadrinhos originais das Tartarugas Ninja tinham pequenas tiragens, o que automaticamente os tornavam itens de colecionador. E em poucos meses, os quadrinhos já estavam sendo negociados a preços 50 vezes mais caros do que o preço de capa. Logo, eles já tinham mais 15 mil reservas para o segundo número. Tanto Peter Lard, quanto Kevin Eastman precisaram parar de trabalhar com outras coisas e focar apenas nas tartarugas. Nem demorou muito para eles precisarem de ajuda trazendo, por exemplo, o amigo de escola de Kevin Eastman, o Steve Lavin. Mark Freeman, vendo o sucesso do quadrinho, fechou o acordo com Kevin e Peter para vender os direitos de brinquedos e animações para Playmates. O acordo era que Kevin e Peter tinham a palavra final. Nisso, eles acabaram aprovando muitas mudanças no rumo dos personagens que melhoraram ainda mais a história. A Playmates tinha o trabalho de deixar a história das Tartarugas mais infantil. E para isso, ela mudou as cores da faixa para a que conhecemos hoje em dia, ressuscitou o vilão destruidor e separou a personalidade delas, colocando assim um líder, um estressadinho, um engraçado e um inteligente. Então, veio a animação, o filme e os jogos. E você pode ver a continuação disso clicando no card e acompanhando a playlist. Lembrando que o Leone do canal Freck falará sobre as animações, e o Rafael do canal Replay falará sobre os filmes. As tartarugas ninjas ainda viveram muito tempo no mundo dos quadrinhos. Ela passou pela Image, da Image foi para outras empresas, assim chegando na IDW, onde ela está hoje em dia. Com muitos anos de estrada, as tartarugas ninjas acabaram participando de muitos crossovers, como o Cerebus, a história que serviu de inspiração para as tartarugas ninja, o Zag e que também fez parte da animação. Savage Dragon, da Image Comics, e mais importante, com o Batman, resultando até mesmo em uma animação. Atualmente nos quadrinhos lançou The Last Running. Nessa história, todas as tartarugas morrem, menos uma. Infelizmente, você ainda não pode acompanhar ela, pois ela ainda não foi lançada no Brasil. Pelo menos, não ainda. No mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Te esperamos no vídeo sobre os jogos das tartarugas, adolescentes, mutantes e ninja. Tchau, tchau!